Uma preocupação que é partilhada por todo designer de lógica consiste na verificação de que suas criações não são inconsistentes. Mas o que é inconsistência? Neste vídeo, eu cobrirei o conceito de inconsistência tal como o aplicado a conjuntos de fórmulas ou teorias e a lógicas. Dado uma relação de consequência, um certo conjunto gama de fórmulas será dito trivial, se toda a fórmula é consequência desse conjunto. Se este conjunto for uma teoria, ou seja, um conjunto fechado para a noção de consequência, então, ele inclui todas as fórmulas. É uma espécie de vale-tudo. Um conceito próximo é o conceito de quase-trivialidade. Gama é dito quase-trivial se qualquer fórmula é consequência de Gama, na presença de pelo menos uma fórmula no conjunto das premissas. Note que os conceitos de trivialidade e de quase trivialidade se aplicam em particular para relações de consequência que tenham sido induzidas a partir de um sistema dedutivo ou a partir de uma certa semântica. Vamos usar os dois conceitos auxiliares de tese e de antítese para analisar o que temos aqui. Uma tese de uma relação de consequência é uma fórmula que é consequência do conjunto vazio de premissas. Graças à propriedade de monotonicidade, essa fórmula é consequência de qualquer conjunto de premissas. O conceito dual é o conceito de antítese. A fórmula γ é dita uma antítese quando qualquer fórmula segue dela. No caso de sistemas dedutivos, as teses são conhecidas como teoremas e, no caso de semânticas, como tautologias. Em semânticas formais, as antíteses são conhecidas como antilogias. Podemos dizer agora que uma lógica é trivial quando todo o conjunto de fórmulas é trivial, de acordo com a noção de consequência lógica envolvida. E, analogamente, para lógicas quase triviais. Segue que, se uma lógica é trivial, então todas as suas fórmulas são antíteses. De fato, basta considerar, nesse caso, o conjunto unitário gamazinho, para cada gamazinho na minha linguagem. Para evitar, contudo, qualquer confusão terminológica, eu vou dizer que uma noção de consequência é inconsistente quando todas as teorias são triviais. E vou dizer que ela é quase inconsistente se todas as teorias são quase triviais. Nós já temos um motivo óbvio para evitar a inconsistência. Como eu acabei de dizer, ela implica que todas as fórmulas são antíteses. Semanticamente, é tudo falso, sempre falso. Não é possível, inclusive, fazer diferença entre duas fórmulas. Quaisquer duas fórmulas, numa lógica inconsistente, são tais que a primeira tem a segunda como consequência e vice-versa. Todas as fórmulas são equivalentes entre si. Esse problema da equivalência universal das fórmulas já ocorre, de fato, com a quase inconsistência. Basta considerar, nesse caso, a teoria como um conjunto unitário. Mas ainda, é óbvio que, por monotonicidade, inconsistência implica quase inconsistência. A recíproca também é verdadeira se a lógica contiver ao menos uma tese. De fato, uma relação de consequência quase inconsistente. Em particular, para o conjunto vazio de fórmulas, tem que qualquer fórmula segue de qualquer outra. E se tomamos uma tese do lado esquerdo da noção de consequência, podemos cortar essa tese usando a transitividade da relação de consequência. Em outras palavras, quase inconsistência mais a presença de uma tese implica na inconsistência. Qual é o nosso maior inimigo, a inconsistência ou a quase inconsistência? Bem, se ambos são igualmente ruins e a inconsistência implica na quase inconsistência, Podemos colocar como objetivo de uma certa lógica o objetivo de evitar a quase inconsistência, pois a não quase inconsistência implica na não inconsistência. O alerta aqui, portanto, é, se você definiu uma relação de consequência que por acaso se revelou quase inconsistente, meu amigo, minha amiga, é melhor você abandonar esta relação de consequência. Do ponto de vista desta relação de consequência, qualquer fórmula é tão boa quanto qualquer outra. Já não é mais possível fazer a diferença entre aquelas fórmulas que desejamos postular, aceitar, defender e aquelas que não. Mas se é possível evitar a inconsistência de uma certa lógica, não é possível evitar que algumas das suas teorias, pelo menos, sejam triviais. De fato, pela reflexividade da relação de consequência, se eu tomar gama como o próprio conjunto de todas as fórmulas, é óbvio que qualquer fórmula segue daí. E há outras situações igualmente naturais. Veja só. Aqui está um resultado que mostra três caracterizações análogas da noção de trivialidade para um conjunto de fórmulas. Suponha que dispomos de uma negação e de um conectivo bottom com o seu comportamento na lógica intuicionista. É óbvio que um certo conjunto ser trivial implica qualquer fórmula, em particular beta e não beta para qualquer beta, ser consequência desse conjunto. Pela regra de eliminação da negação, contudo, se beta e não beta são consequência de gama, então o bottom também é. E pela regra intuicionista da eliminação do bottom, usando ademais a transitividade da relação de consequência, é fácil ver que se bottom é consequência de gama, então qualquer coisa é às vezes, é mais fácil, então, falar da trivialidade, como dissemos aqui, como a possibilidade de concluir qualquer coisa a partir de um certo conjunto. Às vezes, é interessante falar em termos de contradições. E, às vezes, vale a pena usar o conceito de absurdo. Essas três versões são moralmente equivalentes, mas é claro que a segunda só pode ser formulada se houver uma negação na linguagem e a terceira, se houver o bottom, e a equivalência também depende das propriedades desses conectivos. Portanto, em geral, parece vantajoso continuar considerando a definição abstrata e independente de sintaxe da noção de inconsistência.